Go. Um com câncer, deixa eu divulgar. A contra aqui também. Tratamento dele. Pô, muralinha, é pior que muita gente pede essas coisas, mano. É difícil da gente saber, mano, o que, que é a parada ou não, tá ligado? <risos> Ajudou um, vai ter que ajudar a todos. Mas se você divulgar pelo. Se você resgatar pelo divulgo seu trampo, eu lanço a brava, muralinha. E pelo resub aí também, Chico. filhão. Nossa, fala da CAO aí, ó, mano. Tinha um cara Ai, tá pingando bem. ali, falando mas da CAO, sabia... né? O bot vai tomar... Mano, o bot deve ter gastado flash aquela hora, mas eu não lembro, né? Ah, acho que gastou, você dizer, gastou. Eu vou lá igual, eu vou lá igual, mesmo assim, mano. Os caras vão entender nada nesse ganho aqui, mano. Nada, nada, nada. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nice, mano, eu salvei o cara aqui Mano, o Mastery deve tá fudido, galera Porque ele, ele forçou esse trade side, tá ligado? Ele fudeu a bot lane dele, saca? Eu vi que os caras tava puxando, então era free gank E o Mastery tá só farmando Enquanto isso, vai cacetar os mana aqui de novo bobear Aí, o galho morreu pra torre Nossa eu acho que foi de propósito que ele fez ali. Isso aí, não tem porque ele tá tiltado. É não, foi, foi, foi pra dar B mais rápido, sem maldade, velho. É, será, mano? Tô falando, velho. tô falando, <risos> dizendo que foi. Porque ele deu até o E pra torre, tá ligado? Deve ter esse pior que deve ter sido. Aí de caneco o E dele ajudou a puxar o Wave, saca? Foi bom, foi bom. Tô aqui, tô aqui, tá morto, tá morto. Ah, é sua, é sua, sem matar, só, só completar. Ué Eu pego, eu sim. pego. Ah. Tá aqui. Ó, aqui em cima. Brinde, brinde, brinde. É, sem nada. Galho, pega. Eu quero aqui kill. Uh. Bom, ele deixou sem resetar aqui, é. né, mano? Foi pagar de gatinho. Eu posso emendar top ele ainda. Mano, se eu gankar esse top, galera, esse aqui vai ser o verdadeiro greivão ponta a ponta. Fui bot, matei bot. Fui mid, matei mid. Matei o Mastery. Ainda vou matar top, mano? É, é matar os cinco. É. Nossa, pior que... Ah, tu comprou esses caras também, né, Marquinhos? Ah, é tudo ator pago, Marquinhos. Não tem como. Comprei, mano, será? É, eu acho que é, Então, é, mano. é real pra cima, tá ligado? Mano, é real, é oficial, Renatinho. Eu estaquei a caça Vorazes em 4 minutos, mano. Já <risos> tá estacada <risos> a minha runa, mano. Fu ponta a ponta, mano. Fu. Tô coisando o um Masterinho, Agora, Vambora, sem empurrar ele, ele morre. Ele tá sem flash. Pega aí pra você. Vai cair não corre. Né? Mas e aí, tá meditando, hein, amigo? O cara morreu na paz, né, mano? Morrendo e meditando. <risos> morreu na paz, o guerreiro. Era tranquilo Mas, ali, tá né? Eu, eu, eu resetei o alto cara, ataque velho. da hora ali. Gostei do jeito que eu resetei, mano. Valeu, Gabriel. Obrigadão pelo subzão aí também. Seja bem-vindo, meu príncipe. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Fala, Marquinhos. Fala. Vamos comer um estudo na Bora. Eu pago. Olha, herói. Gustavinho,brigadão pelos dois meses de sub com nós aí também Mas eu no municipado Mais mês, rosinha. Caralho, por que, que eu curei, mano? Ah, usou curar, né, mano? Pô, eu joguei bem e mal ao mesmo tempo. Acho que eu joguei mal, na real, galera. Cara, eu, fiz uma, eu fiz uma luta muito forçada, tá ligado? Mas tá bom, dá pra falar que foi beleza. Deu face check e morreu, paizão. Deixa eu ver se esse cara é ator pago mesmo. Mano, do jeito que ele deu face check aqui parece que foi, porque eu falei ele <risos> deu face eu tô check, achando, mano. Tô achando que você tá comprando esse cara lá. Vou levar pra esse camarada aqui, mano. Eu quero só a torre, mano. Da hora, da hora Tá vendo ele fazendo a rabinha lá embaixo Não! Uou, rapaz! Que que é isso aí, menino? Meu Deus, hein! Pô, tava na malevolência ali, velho que... mano ai, eu, eu, eu fiz tá um lá. negócio em especial ali, galera Pra dar IK naquele Silas Só que eu não sei se eu fiz lento Ou ele conseguiu curar a tempo Aí pareceu ser meio estranho, mano Mas, tipo assim O flash do Graves, mano Parece que ele reseta auto-ataque, tá ligado? Então, eu cheguei Dei flash auto-ataque E auto-ataque R Aí eu queria dar IK nele assim, saca? Só que aí ele curou Aí a Camille teve que completar, mano. Opa. Vale. Aqui a é Pentacel pe tá marcando. Já pega essa aí, brigadão pelo 6 meses. então já toma essa aí, ó. Tum. toma. Ah, Mas eu só vi a cabecinha, velho. É possível voltar pro pagodinho, é voltar pro pagodinho. Pagodinho. Pagodinho. Pagodinho. Dava bala. Tô cheio. Tô cheio de outstab hoje, hein, mano. Olha lá, tô batendo na toa aí, Renati. Se eu morri. Oh! É, Ô! Ô, louco, eu ia matar o cara no Outstab? Eu tava. Mas Achei eu que você tava de outstab. Ah, tá. Não, mas eu tava ali. Eu tava te batendo aí, velho. Essa aqui é a braba, você fala, Viena. Essa aqui é a recomendação do Vieira, hein, galera. Vamos ver se é a braba mesmo. Tem arado pra fazer, mas se não quiser deixar pra ele. Canetinha. Pera aí. O preferido. Vou botar o arado pra dançar, hein, Renatinho. Com chave de ouro, cara. Bora. chave de. Ai. Ai, flashei. Salvou? Salvou muito. Vai, pra não, tem uma Ai. Ah, cara. Tô achando que você tá tentando me excitar, viu, Rebate? <risos> tá tá tô a mão, tá saindo sem querer, cara. Caralho. Valeu, <risos> <mano>. <risos> Mamada de sucrilhos, mano. Brigadão pelo sub e seja bem-vindo, meu lindo. Vambora, só pega. Vai roubar aqui, ó. Valeu, Maigro. Brigadão pelos dois vezes também, lindão. Cabecei, Aralto! Ah. Pô, deixa aparecer na foto aí, mano. Brota, brota, apareção, brota, brota. My. Só um auto-ataque, paizão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, não sei Se você tá tank, velho. Verdade, mano. Parece que Mas ele tá parece que a ele dropou e não tá toma dano, velho. Sim, ele ficou bugado. Oxi, ele bugou! Ele bugou, real! Ele bugou! Ué, bugou. Bugou. Bugou. Bugou. se stun, bugou! Desbugou! Ele stun ele, eu acho. Valeu, Adriel! Obrigadão pelo sub com a gente aí também, meu Conterrâneo! Nossa! Cara, esse jogo quando sair do beta vai ficar muito bom, mano. <risos> É. Só depois que esse... quando sai do vento então Não sei, eu vi lá que daqui uns é, meses vai tirar do veto é, tá? é. é.